...sucedida, baita médico e tal, podia estar tá tendo vida de dondoca. Às vezes eu falo assim, e, e eu sempre ganhei muito bem depois que, que me formei, né? É, até quando os donos de TV vinham negociar comigo, eles, pô, mas você é carne de pescoço, hein? Eu falo, não, comigo é assim, eu não vou trabalhar, por menos que isso, e acabou. E como eu sempre é, tive um sucesso no rádio e na TV, então eu, eu tinha essa moral pra, pra negociar. Ah, então, assim, eu podia estar tá tranquila, tá absolutamente tranquila. Eu podia estar tá morando em Miami, meu marido queria morar para Miami, vamos mudar para Miami, vamos ficar lá. Mas eu não consigo desistir do país, eu não consigo desistir da cidade. Né? E ele, ele, ele, um dos estresses, né? Ó, confidências, um dos estresses que nos levou a né, ficar cada macaco no seu galho é que ele falava: porra, se você morrer, se te matarem, sabe quem vai sentir falta? Eu, porque substituem você no outro dia. Você fica aí dando sua vida pelo Brasil, o Brasil não tá nem aí para você. Ele me dá uns esporro assim. Pode até ser, mas eu não consigo não estar tá na guerra, não estar tá na luta, não tentar. Então, eu tenho esperança, sim. Eu tenho esperança.